no meio de qualquer tempestade, no meio de qualquer problema, você sempre terá alguém para olhar, Cristo, a paz que excede todo entendimento, pois é, é exatamente isso, a paz que excede todo entendimento, está em Jesus, Jesus que é o verbo amar, Jesus que é o amor, amor que lança fora todo medo, e medo que me afasta da presença de Jesus.